Senhorita e senhoritos E a Suco de Bangá está presente em mais um show de K-pop Dessa vez os meninos do... Uh! Uh! Estamos aqui com uma das vamps e o nome dela é... Amanda. Amanda, como é que você conheceu o grupo? Qual é a sua história com os meninos do V.A.V.? Ah, tipo, eles o Aino, por exemplo, participou de um programa que foi pro debut do Monster X e... Aí eu já gostava dele, daí, então ele debutou no grupo e eu acabei ficando mais próxima do grupo. Eu não pude ir no primeiro show, mas aqui estou eu, não é mesmo? <risos> Sabe cantar alguma música ou dançar alguma parte de uma música? Ai, moça, eu escuto todo dia as músicas dele, então eu praticamente já decorei as letras. Senhorita, mm -hmm. no maré, digo algo, chita. no maré, me dê uma, uma, uma, uma, a Bianca Leicar aqui no show do VAV sobre Bianca Leicar qual que são os projetos para 2019 Bianca? Nossa, tem muitos muitos personagens novos que estou dublando já mas não posso falar porque a gente assina o um contrato né? e músicas novas também vindo muitos shows também vindo por aí uma dicasinha de algum personagem vai? Uma dica? é, uma dica, ou você fala uma frasezinha que ele falaria, tipo ah, ai, estou lá a... O porco falando da Rádio AM. Uh, uh. <risos> Gente, olha o que eu encontrei aqui na fila A Thaís Genaro! E como é que tá a sua carreira no K-pop, com o seu canal? O ah. que, que vem aí de novidade? Conta tudo pra gente, isso ah, Vamos lá! É, hoje eu vim aqui sim, cobrir o show, ver os meninos, que é a primeira vez que eu vou ver uma apresentação do VMV, né? Eu tive a oportunidade de gravar com eles lá na Coreia. E os meninos são muito fofos, eu amei, eu tô muito apaixonada, eu tô muito ansiosa pra ver eles E, sei lá, minha carreira, a gente tá aí fazendo os vídeos, né? Tamo com um grupo de intercâmbio, quer ir pro meu grupo de intercâmbio? Com certeza, vamos então, aí, só me chama só. Fechou Julho, vamos aí pra Coreia, no meu grupo de intercâmbio Grupo de intercâmbio da Tia Genaro E... Tamo fazendo os vídeos de Coreia, né? Focando mais em turismo agora você vai fazer que nem o Iago Aleix e a Midori, que levaram o pessoal pra, ta, da, pra Coreia, não, aí você vai não. com o Alexis também? Não, eu tô fazendo com uma outra agência, uma agência menorzinha, é ETC Intercâmbio, e a gente já fez dois grupos e agora a gente tá indo em julho de novo. Ai, que legal, queria, me contrata também lá, também quero ir para Coreia. Vamos conversar, um a... <risos> Outra pessoa que eu encontrei aqui. Um dos maiores ídolos aqui do K-Pop, o Flash do Jornal Destaque. Oi, Flash. Tudo bem? Olá, tudo bem? Flash, como é que tá assim no mundo do K-Pop? O que você traz de novidade aí pra gente, fora o que você já postou aí no seu Twitter? Ah, eu falo o que eu sei agora, as negociações. Quando tá negociando a gente não pode falar nome, porque ainda não tá confirmado, a gente só pode dar dica. Ai, vai, fala só um pedaço. Não, então fala, dá, faz uma adivinhação. De quem que é o grupo, oh. Ah, esse grupo tem X integrantes. Não, não que é isso, imagina. <risos> Fica muito fácil assim, né? Esse grupo então já... Tá bom, desisto. Não. Tá negociando, tá negociando. Tá. Que, esse, que... Esse, ano vai... Desculpa, esse ano vai ser o... a invasão do K-pop. Conta pra gente qual que é seu planejamento de 2019. Tem um projeto Flash, vai ser anunciado dentro de algumas semanas. Tá bom, em primeira mão, eu diria que... Agora o show vai ser do Flash. Uh! Achamos mais alguns Vamps aqui na fila. É mesmo, é? Obviamente, né? Porque tá cheio de Vamps aqui. Quem quer é ser o Bayas? O Baron. <risos> o Baron. Mas é, é o Low, né? Você tem que escolher um é o Low. Entre é o Eno e o Zil. <risos> o Zil. Todos eles são lindos, maravilhosos, não tem como. <risos> ah, lindo, maravilhoso, me liga. <risos> Yeah, ah, porque ele dança muito ele, é muito, ele é muito maravilhoso É o Low Mas um dos que eu mais gosto é... Eu gosto muito do Zil, por causa da personalidade dele E gosto muito do Eino, porque ele dança muito E gosto muito do Sitchman Eu gosto de todos, não tem como escolher <risos> E agora a Bruna vai dançar um pedacinho da música Flower no Do Vieta Brasil. <tos> V.A.V. achamos uma galera que tem uma mensagem para você V.A.V. nós te Manda uma mensagem pro Zil Zil você é muito lindo, muito fofo Beijo <risos> Manda uma mensagem pro Lô <risos> Ai meu Deus Lô você é 10 de 10.